Olá pessoal, Rafael Foreste, sócio-diretor zootecnista aqui da Brasil Pieces e se você está nesse vídeo é porque você está na nossa loja virtual querendo saber um pouquinho mais sobre os nossos tanques elevados e o diferencial da Brasil Pieces, da maior do Brasil, em relação aos outros produtos fornecidos pelo mercado. É, eu sempre gosto de falar para vocês que esse mercado da aquicultura, esse mercado do tratamento de efluentes, tratamento de esgoto, né? É um mercado muito técnico. Infelizmente, nós temos empresas não tão técnicas participando dele. Então, você que é consumidor, precisa se basear em coisas técnicas, né? Então, eu vou apre apresentar para vocês as vantagens do nosso tanque Titan, né? Que hoje é o melhor tanque do Brasil, né, já presente em mais de quatro países no mundo hoje aqui em 2022, e vamos lá que eu vou apresentar para vocês as vantagens de você trabalhar com o tanque titã. Primeiro de tudo, gente, o tanque titã ele é um tanque galvanizado a fogo, tá? O que, que seria o tanque galvanizado a fogo? O galvanizado a frio, a, as indústrias, elas pegam aquele, a, aquele ferro cru, né, que nós chamamos de é, o ferro negro, né, o ferro cru, eles pintam esse ferro com zinco quando eles são galvanizados a frio. Então se passa uma pintura, uma pintura de zinco nele, certo? geralmente por spray. Então são máquinas que pintam esse aço, né? esse ferro com spray com zinco. E essa galvanização a frio tem uma durabilidade de apenas 5 anos, em média, né? em zonas rurais. Quando você está com a Brasil Pieces, quando você trabalha com qualidade de verdade, né? você trabalha com produto galvanizado a fogo, que é esse caso aqui. O galvanizado a fogo, o que que vai acontecer? É, nós pegamos esse tubo de aço, né, esse tubo de ferro e mergulhamos ele no zinco é, líquido. Né? Então de se derrete o zinco, se mergulha esse poste de zinco dentro da solução e se retira ele. Então você vai ter uma durabilidade cinco vezes maior em média de 25 anos antes de ter que trocar o material em zona rural e outra grandíssima vantagem é que você é, faz a proteção tanto externa quanto internamente no poste Porque o zinco ele mergulha dentro do produto, né? o poste mergulha dentro do zinco Então você protege ele dentro do poste quanto fora Então você tem uma baita durabilidade, uma baita resistência do material E isso faz você ter umas 5 vezes mais durabilidade do nosso produto do que comparado com o um produto da concorrência, tá? Outra questão, chegando mais pertinho aqui, vocês vão notar que o nosso bolsão, o bolsão que nós usamos no nosso tanque titã ele é um bolsão de PVC trançado. Eu recomendo, vou deixar na descrição aqui do produto também, você vê o nosso vídeo falando so, falando sobre os materiais utilizados no bolsão, né? O nosso PV, o nosso bolsão, ele é de PVC trançado reforçado, ele é o segundo me melhor material usado no planeta tá? ele só perde para EPDM que é o melhor material do mundo certo? e ele é super maleável vocês veem que ele é fácil de trabalhar olha o acabamento que ele dá um acabamento super bonito certo? ele se molda né? a estrutura e o melhor de tudo a gente pode dobrar ele a gente dobra ele para enviar para vocês é, quem trabalha com PEAD por exemplo o correto é soldar no local. Se a empresa que te vende o PAD ela dobra esse material para te enviar, isso já é um baita de um erro, entendeu? O PAD não foi feito para sofrer é, dobraduras, ok? Porque ele não tem o que a gente chama de memória, né? Essa memória aqui, ó, dele pega e volta ao mesmo local, né? Do mesmo formato. Beleza? Além disso, a gente trabalha com bordas reforçadas. É, aqui a gente tem uma borda dupla, então aqui tem um baita de um reforço na dobra O que evita que o material abra, ok? Outra super vantagem de você trabalhar com a gente é que nós trabalhamos com ilhoses em PVC Então ele não enferruja, certo? E tem uma baita resistência, ok? Bem, outras vantagens, só tem vantagem por aí, tá? Outras vantagens que você vai encontrar, nós trabalhamos com tanques pequenos com quatro reforços de cabos, certo? Então nós trabalhamos com cabos de aço aí que aguentam aí entre 5 a 15 toneladas, tá? De força. Então é, vai ser impossível um tanque desse arrebentar é, na sua propriedade, ok? Nós trabalhamos com travas duplas. O que, que é uma trava dupla? Caso uma trava dessa estoure, vamos supor, essa trava estourou, a outra segura. Nenhum concorrente que eu conheça trabalha com essa margem de segurança porque nós trabalhamos com margens de segurança da construção civil, tá gente? É uma empresa puta, empresa profissional, uma empresa que trabalha com exportações é a nossa empresa, então nós trabalhamos muito com qualidade, tá? Bem, outra coisa que vai acompanhar o seu tanque Titã ah, Não liga que a gente está gravando o vídeo aqui na nossa fábrica, aqui na nossa propriedade então tem os animais passando, aqui nós temos a produção de peixe esses tanques estão aqui para você que quer visitar a nossa propriedade e conhecer eles pessoalmente, estão aqui, fique à vontade. Outra coisa que vai acompanhar o nosso tanque Titã, toda a parte de bobinas de arames galvanizados, ok? Com PVC, recobertura de PVC, certo? Então a gente manda tudo isso para vocês. É, tanques é, grandes, nós estamos trabalhando com 5 a 6 cabeamentos, então você não vai ver um tanque da Brasil Pieces formando bolsa, tá vendo, ele não forma bolsa, se você procurar aí na internet, você vai ver uns tanques todos tortos, né, com um baita barrigão, então isso não acontece aqui com a Brasil Pieces, bem, além disso, nós trabalhamos com, a ah, todos os nossos cabos são de marca própria, nós somos importadores dos cabos, até você que tem uma revenda, você que faz venda de cabos de aço inox e galvanizado, nós temos também para te fornecer, somos importadores. A parte de esticadores, nós trabalhamos com esticadores é, que a gente chama de olhal-olhal. Né? São esticadores é, super reforçados, então você não vai ver um esticador arrebentando aqui na Brasil Pieces. Você que vai comprar em larga escala, nós trabalhamos com é, colocação de logos. Então, por exemplo, nossos clientes nos nossos projetos na Angola, nossos projetos na Bolívia, caso vocês tenham escala de compra, vocês podem trabalhar, a gente coloca o logo da empresa de vocês ao lado do logo da nossa empresa ou só o logo de vocês, dependendo da negociação, beleza? Uh, outro baita diferencial, eu vou até tirar aqui, ó. Eu, eu gosto de dar esse acabamento dos nossos tanques, colocar a lona por cima do, dos postes. Mas para quem não gosta desse tipo de acabamento, todos os nossos postes. Oh, por exemplo, isso vocês não conseguiriam fazer num tanque de, P, é, de EPD, é, PAD, por exemplo. Né? Você não conseguiria tirar a lona de cima porque ela é rígida. Todos os nossos postes vêm com ah, o acabamento para evitar que se entre água dentro deles, para evitar que se tenha criação de mosquitos, criação de dengue, para evitar o enferrujamento, né? Evitar a oxidação, perdão, do seu poste por dentro, ok? Nós temos acabamento profissional com o nosso baby. O que, que é o nosso baby? Ele é uma membrana que possui estrutura de aço dentro dela. Então, aqui dentro dessa membrana tem aço, certo? Para quê? Para evitar que as pontas, as pontas da nossa grade estrutural, danifiquem o seu tanque. Bem, depois eu arrumo aqui. Ah, outra coisa que vai acompanhar, né, que eu acabei de falar é a grade estrutural, certo? A grade estrutural é galvanizada a frio, ok? Ela é galvanizada a frio, não, não temos no mercado uma grade estrutural galvanizada a fogo ainda é, Bem, outras coisas que vão acompanhar o seu tanque titã tá? Irá acompanhar o poliuretano, certo? O poliuretano que ele cola os furos rasgos debaixo da água Vamos supor que eu pegue uma faca, fure o tanque. Aí eu consigo passar o poliuretano por dentro e por fora, com água mesmo no tanque, para ele vedar, para ele evitar que se é, continue com esse vazamento. Porque, por exemplo, se fura um tanque aqui embaixo, a grande maioria dos nossos concorrentes não possuem é, materiais de reparo. Então você vai ter que esperar a água toda descer, sua produção pode morrer. Você que trabalha com armazenamento de água, vai perder a água que está lá dentro. Você que tem nossos tanques para armazenamento de ácido, para armazenamento de efluentes, vai ter um baita de um problema, ok? É, se você não ter um material de reparo adequado. E o interessante é que nós trabalhamos com a Flex Tape, né? que é uma manta especial para reparo que cola debaixo da água. Então, é, essa lona, essa, essa fita de reparo, você vem por dentro da água, ela vai colar no seu tanque, certo? Vai já evitar que se tem o extravasamento, você entra com um poliuretano e entra com mais uma camadinha de flex tape para você trabalhar tranquilo, para você trabalhar com segurança, porque acidentes acontecem, ok? E por último, o que acompanha são as nossas flanges, né? Para você fazer o seu ralo, né? nossas flanges emborrachadas ok dependendo do tamanho do tanque é o tamanho da flange que vai acompanhar ele mas caso vocês queiram também a Brasil Pieces é uma distribuidora de hidráulica então nós temos todas as peças hidráulicas para fornecer para vocês para trabalhar com segurança porque nada pior do que você trabalhar com ralo de inox ou com, com alguns concorrentes nossos fazem o que a gente chama de manga né eles soldam, uma, soldam um ralo no fundo do tanque aí vocês vão fazer o que? vocês vão ter que fazer ele de cimento, ralo de cimento ou colocar é, abraçadeiras ou ralo de inox também, ele tem muito vazamento e nada pior do que você estar tá com o tanque montadinho, pronto e vazar o ralo que aí você vai ter que desmontar o tanque inteiro para consertar ele, certo? então o nosso tanque titã é isso aí né? É, mostrando ele por dentro esse tanque é um tanque de 15 mil litros não sei se o nosso peixinho vai comer por conta que a gente está gritando muito e eu tirei a rede antipássaro para gravar esse vídeo para vocês então eu acabei mexendo no tanque então os animais são bem estressados e o resultado é esse aí Vamos gravar desse aqui, ó. E esse é o resultado para você da aquicultura, né? Lembrando que nós fornecemos materiais para vários ramos de atividade. Então, trabalhe com os melhores, trabalhe com quem realmente entende, com quem é, uma, é uma empresa séria, de exportações, importações, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pixis.